Opa, tudo bom? Aqui é Márcio Guimarães mais uma vez e no vídeo de hoje eu quero falar sobre qual o melhor momento para você dar o ato, ou seja, o sinal de negócio quando você está comprando imóvel. Será que o ato é para ser dado quando você assina o contrato lá na imobiliária, na construtora ou o ato é para ser dado lá quando você assina o contrato com o banco? Qual é este momento? Se você quer saber... Fica comigo neste vídeo até o final, mas antes vai deixando aqui o seu curtir no vídeo que você ajuda o canal a crescer. E claro, não esqueça de também se inscrever aqui embaixo, inscrever-se e assinar o sininho para sempre que eu postar um vídeo novo, assim como esse, com conteúdos para você, você possa receber uma notificação e ajudar também o canal a ser recomendado pelo YouTube aí para chegar no maior número de pessoas possível. Gente, algumas pessoas me perguntam sim aqui no campo, como Dorival Ju, foi uma pessoa que me fez essa pergunta e outras pessoas vêm perguntando aqui qual é o melhor momento para ser dado o ato o que muitas pessoas precisam saber você cliente precisa saber o porquê na assinatura do contrato você precisa dar o ato é pelo seguinte simplesmente pelo seguinte o que você precisa ter na consciência é que quando você compra um imóvel o um, o um incorporador ele vende este imóvel a, é, é lá, por um valor de 130 mil reais, vamos dizer. Ou por 500 mil, 300 mil, não importa. O valor de venda, ele está vendendo imóvel. Você precisando comprar, você precisa levar este dinheiro para comprar este imóvel para você. Então, você precisa levar lá os seus 130 mil, o imóvel ele é seu. Quando você não tem, vamos dizer, o dinheiro para dar os 130 mil do imóvel que você está comprando e você vai dar lá uma entrada de 26 mil reais, que é 20% do valor deste imóvel de 130, para financiar o restante você não está levando o imóvel. Então você está assinando um contrato de compromisso de compra e venda com esta incorporadora, com esta construtora, com a imobiliária, não sei por onde você está comprando. E na verdade você é responsável, você que está comprando é responsável em buscar o financiamento bancário e é, ir atrás de documentação ou, claro, existem profissionais como é, o próprio corretor de imóveis pode te auxiliar com isso ele tem esta informação é para ter esta informação ou então você vai buscar também uma assessoria né é, uma assessoria imobiliária um, um que vai te ajudar a buscar documentação não só sua tá como também do vendedor como também do imóvel para que lhe entregar ao banco para que o banco faça essa faça essa avaliação agende para fazer a verificação, a avaliação do imóvel em alguns casos, quando não é no plano Minha Casa Minha Vida, falando genericamente, tá, gente? Então é isso que você precisa fazer e levar é, para o banco, para o banco aprovar, porque o, o gerente do banco ali que assina a aprovação de crédito não está vendo o que está acontecendo. Então precisa de documentos, tá? E o que acontece? Você que precisa ver tudo isso. Muitos incorporadores, muitos construtores, muitas empresas, eles sabendo que isso é um trabalho muito, mas muito... É, é difícil, né? Porque você precisa ter conhecimento do cartório, precisa ter conhecimento de buscar muitas informações, ele oferece este serviço para você, tá? Alguns incorporadores, eles já pagam esse serviço para você, e você não vai pagar absolutamente nada, tá? como é o caso de um incorporador muito grande no Brasil inteiro chamado Cirela, ela paga isso pra você, você comprando qualquer produto da Cirela, você consegue é, só entregar a documentação, já tem uma empresa que faz tudo isso, você não paga nada e ela já vai verificar o crédito para você. Quando você compra de um outro incorporador que já não tem esse serviço agregado para você, ele, você vai ter que buscar, mas aí tem, elas oferecem uma empresa que já tem contato com ela já sabe a documentação já sabe como funciona e ela que vai buscar esse crédito para você então você assinou o contrato de financiamento de perdão de compra e venda com a construtora a construtora ela tem como é, uma uma oferecimento de serviço buscar este crédito para você vai lá pegar o crédito vai verificar se você tem toda é o crédito bonitinho, por isso que pede toda a documentação de renda e tal. E o banco vai dizer assim, ó, ela tem aqui um crédito é, pré-aprovado, sim. Eu consigo aprovar nessas condições aqui para esse cliente. Aí sim, quando você tem esta informação, por isso que você precisa ter um contato direto com o incorporador, aí sim você assina o contrato, né? Eu, eu aconselho depois de ter essa aprovação, ou mesmo antes, não tem problema de você assinar, né? não tem problema porque o contrato só vai começar a ser válido no momento que você paga o sinal. Tá bom? Então aí você assinou lá o contrato, esperou buscar esse crédito, o crédito veio, tem uma pré-aprovação, não é a aprovação do banco, tem uma pré-aprovação e aí sim você paga o ato para esta empresa. Por que, que você paga o ato somente depois? Por que eu aconselho você fazer isso? E por que, que você deve pagar o ato e não agora esperar o banco aprovar o crédito realmente sair o seu contrato de financiamento para depois você pagar? Por que, que tem que ser aqui? Pelo seguinte, os incorporadores já buscam esse serviço para você. E esse momento, quando você assina e você paga o ato, é onde o incorporador tem a certeza a certeza absoluta que você tem interesse em comprar o um imóvel, você vai comprar o um imóvel, você se responsabiliza em ficar com o imóvel. O que, que você precisa fazer? Manter a sua saúde financeira até sair o contrato de financiamento da Caixa, do Itaú, do Santander, não importa. Você precisa manter esta, essa saúde financeira até lá, que pode levar 30, pode levar 40, 50 dias, 60 dias, 70 dias. Você não pode entrar no Serasa, você não pode entrar no pode você não pode perder o seu score, você não pode perder ela. Você tem que manter a saúde financeira até lá, para que o contrato de financiamento saia e você assine o contrato de financiamento. Entendeu? Entendeu por que, que você paga aqui? Você paga aqui porque o incorporador, se esperar você pagar o ato até lá, como o contrato de financiamento ele não tem é, uma, uma. ele só é válido a partir do momento que você paga o ato, se levar três meses, durante esses três meses, na tua cabeça, você consegue ainda buscar outros imóveis, você vai encontrar outros corretores muito bons que vão te mostrar imóveis que vão fazer com que você assine um outro contrato e você vai ligar lá cancelando e ele já fez todo o serviço para você. E existe outros é, é, atributos aí no meio, outras situações no meio, porque daí quando você for comprar outro imóvel, se você assinar para pedir para cancelar aqui, você já vai ter um crédito sendo avaliado, daí o banco lá vai ver, vai pedir para cancelar, mas ele fez o serviço. Ou seja, tem muita gente que está assistindo esse vídeo que está passando por exatamente isso. Agora, tá? Então, justamente, você precisa pagar aqui o ato na hora que você assina o contrato, o contrato de compromisso de compra e venda com o incorporador, mas depois de você ter um ok de ter a, o seu crédito favorável aprovado, tá? Aí você vai pagar aqui, na verdade, nesse ato, o negócio. Não é lá no contrato de financiamento, tá? O contrato de financiamento, se o incorporador deixar você pagar até lá, beleza, não tem problema nenhum. Ele está assumindo risco tá bom? De você cancelar e aí você não vai pagar multa, você não vai pagar é, juros, você não vai pagar nada, porque o contrato foi assinado, mas você vai pagar, vai, vai ser válido a partir desse momento que você assinou o contrato de financiamento lá com a caixa onde você vai pagar o ato, entendeu? Então não existe multa, não existe nada, porque só o contrato foi assinado. Agora, reparem que no contrato existem compromissos, tá? Porque tem que tá estar que, que vai ser válido apenas você vai começar a pagar quando for assinar o contrato de financiamento com o um banco lá do financiamento. Se você assinar o contrato aqui e lá tá dizendo que tua prestação vence daqui a 30 dias, que você vai dar um ato agora, que você isso e aquilo, mas você quer pagar somente lá o incorporador não deixa, aí você tá assinando um contrato, claro que ele vai ser válido a partir do momento que você pagar, mas se você pagar aqui no contrato de financiamento, vai estar tá válido e aí volta... A, a, a, a funcionar e, e a ser a ia, ia cobrar tudo aquilo nesse prazo de do, da assinatura até o, o contrato do banco então prestem muita atenção no que vocês estão assinando contrato é para ser lido e uma outra informação que eu quero dar aqui pra você quando como eu falei aqui no início do vídeo que se você assinar um contrato de financiamento de ou, perdão, um contrato de compromisso de compra e venda e daí você não pagou e você vai sair para procurar e acha um outro corretor né eu falei sobre isso tá isso você deve fazer antes de assinar este contrato de compromisso de compra e venda, entendeu? Então se você quer sair para procurar e não tem certeza do imóvel que você vai comprar, não assine nenhum contrato, porque daí você não precisa nem fazer a pergunta de quando que você tem que pagar o ato. Você vai fazer todas as pesquisas com o seu próprio corretor, eu aconselho você ter um corretor de imóveis que tenha conhecimento do mercado e te apresente todas as melhores situações que enquadrem dentro do que você precisa, para que você não fique aí saindo pulando de e galho e escutando um monte de coisinhas de um corretor, de outro, de um incorporador, de outro, procure a melhor situação, tá bom? Então, quando você achar, dê por satisfeito que você encontrou o imóvel ideal e você vai assinar o compromisso de compra e venda com esse incorporador, e aí sim você vai parar de ver outro mercado, porque sempre quando a gente faz um negócio, é óbvio que a gente sempre depois vai ver alguma coisa, vai se arrepender e vai querer cancelar aqui. E se você tá comigo até aqui, e você é uma pessoa especial, escreve para mim aqui embaixo, eu sou especial. Eu vou saber que você assistiu esse vídeo até o final, porque muitas pessoas já saíram muito antes, né? E para você que tá comigo até aqui, eu quero dar uma informaçãozinha extra para você. Sempre que você for comprar o um imóvel e assinar o seu contato, contrato de compromisso e compra e venda com o um incorporador tá onde ele vai buscar este este crédito essa essa com com, com o banco né através do, de um intermediário aí uma pessoa que vai é, é, levar até ter a documentação antes de você pagar pelo contrato o ato é o sinal como você quiser chamar a entrada peça e se certifique do e-mail documente deste desta desta empresa que está buscando crédito peça um e mail que tenha informação que este seu crédito hoje ele tem a pré aprovação tá bom e se você quer também ser homenageado aqui no canal vai lá inscreva-se no canal clique no sininho para receber as notificações sempre que eu postar um vídeo novo e assim você consegue é, ajudar o canal a crescer na comunidade beleza curte o vídeo e eu vejo vocês aonde no próximo vídeo, tchau!